E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Lost Ruins, Metroidvania é sensacional pra PC Extremamente divertido, a gente jogou quase 20 horas e a gente pretende continuar nossa gameplay Vamos fazer uma área opcional e mais um chefe obrigatório, tentar fazer o mais rápido possível No último um vídeo a gente enfrentou a menina de slime, né? fizemos um tutorial, conhecemos alguns personagens e bem agora a gente recebe uma quest que determina se o seu final vai ser bom ou ruim se você fizer essa quest e obter o item dela, o final vai ser bom se não, vai ser ruim simples assim bom, tem essa menina aí, ó, essa dona ela parece estar vestida igual a she né? lembra a she é um pouco mais cheia, mas parece a she -ha. e ela passa a missão que você não pode abrir nenhum baú dourado nenhum. Então, você não vai poder abrir nenhum baú dourado até falar com ela novamente. Logo de cara, ela já apresenta o um baú, e mostra aqui em cima, a chefe. Uma chefe que come carne, e ela é bem, bem nojentona, sei lá. <risos> Tudo bem. a gente vai fazer o seguinte a gente vai para a esquerda até enjoar aqui a gente abre uma, uma passagem só vamos falar aí com o Goblin o Boris, hein, menino você sabe como abrir essa porta o tá, gente... Boris negocia é dinamite se precisar comprar dinamite com ele é mais barato Uma dinamite. Não! Não é mais barato não. Bora isso. É Ele é assassinado pela elfa. Ninguém sabe o que ela fez isso. Ninguém sabe. Eu teria que ler. Então ninguém sabe. A gente está usando como armas apenas o escudo e a machadinha. Não precisa de mais nada além disso. Uma vez que você pegou esses itens, você zerou o jogo praticamente. Não tem mais dificuldade. É só, <risos> só você pegar o time dos inimigos. É. Fica bem tranquilo. Sempre defendendo e atacando. Deixa isso aqui falando sozinho, que é um inimigo muito forte. Esse cara também é um inimigo muito forte. Umas poucas machadadas você resolve o problema. Aqui tem uma missão, um puzzle. Eu vou até fazer, viu? Eu tenho que livrar aquela fantasminha do ursinho. Por que, que eu vou fazer? Porque é o seguinte, se for jogar outro modo desse jogo, vamos dar aqui que que é uma de choque. Hum, será que a gente tem opção? Ficou mais uma vez. Pronto. Praticamente resolvido. Equipar a magia que encontra aqui embaixo, derrubar as duas bigornas para lado direito. E é isso, é só isso mesmo. Vou pegar a bigorna agora para o elevador, para cima, Vou jogar ela em cima desse negócio, descer pegar esse item Acabou Uma quest tranquila Você pega uma arma legal né? Pronto Aí você salva ela da assombração E pega dois itens Você pega Você pega a força amaldiçoada né? Você pega o melhor amigo o melhor amigo aqui ele é uma arma, mas em outros modos ele é muito útil. É por isso que eu fiz esse, esse puzzlezinho. Agora vamos enfrentar esta menininha. Para mim é uma chefe opcional. Meio injustiçada, a gente não tem nenhum diálogo com ela, não tem nada. Ela não falar nada, ela já parte pro ataque. Tem a primeira fase dela que é tranquila, você tem que evitar o chão e fazer os conexos que ela, que ela faz. A segunda fase você tem que ir punindo ela quando ela desce, ela vai spamar um bicho desse e vai jogando uns gelos. você derrota, ela desce no... faz fama hora. É isso. Se quiser abusar um pouquinho que a gente fez no último, último ataque, é bom. O que a gente pode tomar aqui, que a gente está com a HP um pouco comprometida E pode se comer um frango assado Ela vai aparecer em 3 lugares diferentes o Difícil não é um pouquinho de paciência defender as bolinhas de neve pronto feito derrotado ela ela vai derrubar uma arma legal uma nova uma nova magia né oh não E é isso, agora acho que se eu não me engano a gente sai numa área aqui mais assim, né? E esses bichos, eles todos dropam frango assado. Vou Falar com uma diabinha. Olá querida! Bom, essa diabinha aqui, ela meio que está com a mesma missão que a gente, né? Atrás derrotada derrotar a das trevas, e também ela comentou a respeito das arpias droparem franguinhos. E é isso, o diálogo é isso. Ela está nitidamente corrompida aí pelo ambiente. Vou pegar aqui um churrasco. Tranquilo né Derrotar o bichinho Essa aqui é uma área meio enjoada Essa partezinha aqui Especificamente essa parte não bem aqui, mas a continuação dela, até você ter um save... Ué, <risos> acho que eu me confundi. <risos> você vai encontrar essa menina, ela passa a missão de você pegar uma katana dela, devolver. Tem essas inimigas que aparecem aqui. Elas são meio brutas para a área, não precisa derrotar nenhuma, na verdade, só, só pega e devolve a katana Quanto mais, quanto mais missões você cumprir, mais gente se ajudar, mais charos você tem, mais acesso você consegue E também o final é mais elaborado, vamos dizer assim Oh, oh, oh, pegando fogo É um xamã ali Ele invoca os bichos É um perigo, é um perigo chamado. Muita gente Pra ficar mais rápido aí, Usa uma poção De invisibilidade Daí você passa por todo o inimigo Sem ser percebido É bem legal, mas... Parece não pega item, não pega ouro... É a mesma coisa, né? Ó. Deixa de pegar fogo! Vou pegar um churrasco. Aqui a gente encontra o orc do jogo. É um bicho impossível de matar. Se der pra evitar é melhor. E é isso aí. Acho que a gente tá quase na chefe. Ah, tá, estamos na chefe. O Mana, deve parar, perigo à frente. Bom. essa dona aqui ó, ela tem uns itens legais depois ela te passa uma missão ou ela já passou a missão? não, ela já, ainda não passou a missão e aí você cobrindo ela, você tem acesso a armas mais fortes vamos lá essa chefe é um pouquinho difícil tem que ter paciência Aí ela. Você é minha carne! Tá, ela acha que a gente pegou a carne dela. Vai parte do ataque. Tem que tentar isolar ela de um lado. Você tem chance de dar cinco machadadas. Depois defende mais cinco ataques. Ou três. Ou três você só pode bater 4 vezes. Se deixou levar. É no máximo 5 ataque. No máximo 5 ataque que ela tá. <risos> Vou comer um churrasco. ela virou um monstrão. Esse golpe dela de pular. Pegou, é um dano incrível. Deu nela. Ela come os goblins para recuperar o HP. Se é um pouco chato, mas ela cansa igual a versão anterior. Deixa, ela, deixa, ela. aproveitar aqui para pegar. Nunca fica muito perto que ela pode pular. Pulou assim ela, acabou sendo instantinho. vai lá comer o golet são só 5 então a partir de agora ela não, não tem mais recurso aquele pendurado ela não derruba afasta, dá para bater nela uma vez na hora que ela pula Abusando Quase, quase! E derrota ela fácil, fácil Não, pera, tem mais uma fase é. Não tem fim, Vou comer mais um churrasco Olha <risos> que bonitinho 3 vezes, pula Não é inofensiva Chegou, dar um dano é incrível É isso aí, ó. Com ela a gente fala com o Orc agora, com a Ork. E Agora que a Orc passa a missão ela passa a missão que ela precisa de uma bateria, um negócio. A gente pega os itens aqui dessa menininha. O é um sutiã listrado que te dá mais 10 HP. Bom, né? Bom, agora o que a gente vai fazer é salvar e encerrar o vídeo. Olha o então, Boris de novo, ó. Ajuda o Boris. Boris Toma, a gente vai a do Boris. Bem, a gente salva aqui. A direita é uma maior opcional que você faz depois, porque ela envolve muitos baús dourados. E aí você não consegue um final bom, certo? Então, a gente vai encerrando por aqui. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá o dia nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações. Esse jogo a gente gostou demais, gostou mesmo, viu? Putz, fiz todos os modos, muito bom. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, viu amizade.